Física Quântica. A física tradicional teve em Isaac Newton sua base fundamental. O paradigma mecanicista, que de forma popular foi representado pela queda da maçã da árvore, observado e estudado por Newton, levando-o a enunciar a lei da gravitação universal, lei da gravidade, abriu as portas para o desenvolvimento das ciências físicas. No crepúsculo do segundo milênio, em 1900, Max Planck promoveu o início da revolução na física enunciando a teoria dos quanta. Quanta é uma palavra latina, plural de quantum. Os quanta são pacotes de energia associados a radiações eletromagnéticas. Max Planck, prêmio Nobel de Física em 1918, descobriu que a emissão da radiação é feita por pequenos blocos ou pacotes de energia descontínuos. A descontinuidade da emissão das radiações rompeu com o determinismo matemático e absoluto da física clássica. Surgiu, então, o determinismo das probabilidades e estatístico. Cinco anos depois, em 1905, Albert Einstein anuncia a teoria da relatividade, cujo resultado foi a destronização do pensamento mecanicista-positivista materialista e a introdução de novas concepções que, em muitos aspectos, aproximam-se da metafísica e da visão espiritualista. Em função das descobertas de Max Planck e, sobretudo, a partir da teoria da relatividade, o universo que vivemos deixa de ser tridimensional, comprimento, largura e altura passando a apresentar outras possibilidades de dimensões, não detectadas pelos sentidos físicos, bem como outras possibilidades de concepção de tempo. Johann Karl Friedrich Zoner, na obra Física Transcendental, aborda com muita propriedade os temas quarta dimensão e hiperespaço, referindo-se a experiências realizadas em Leipzig, Alemanha. No mencionado livro, Zoner comenta a possibilidade de um objeto efetuar a passagem para outra dimensão, desaparecendo dos olhos do observador e retornar às dimensões convencionais voltando a ser percebido pelos órgãos visuais. Vejamos algumas noções sobre espaço e dimensões. Ao avaliarmos a extensão de um determinado espaço, por exemplo, de uma reta, utilizamos uma escala rígida como uma régua. Se a reta for maior que a régua, procuraremos verificar quantas vezes a régua cabe na extensão da reta. Estamos assim avaliando um elemento de apenas uma dimensão. A reta possui somente comprimento, não possui outras dimensões, largura e altura. Quando falamos em uma linha reta, podemos representá-la por um traço, ou seja, uma sucessão de pontos sobre uma superfície plana. Mas, na realidade, o traço, por mais fino que seja, nunca será apenas uma linha, pois terá mais de uma dimensão, a largura do traço, por exemplo. Entretanto, nós não lembramos desta realidade. Representamos a reta como uma linha, ignorando a outra dimensão que é a sua largura. O fato de ignorarmos a largura de uma reta não torna menos real a sua existência. Assim, também representamos uma linha reta como uma sucessão de pontos que compõem a mesma. Os pontos estariam situados rigorosamente em uma única direção. Podemos conceber, contudo, que a linha não goze desta propriedade. É possível imaginar uma linha onde seus pontos mudem de direção imperceptivelmente. O espaço linear seria então encurvado e do encurtamento da linha unidimensional comprimento, surge o plano bidimensional comprimento e largura. A ideia de um arame fino retorcido dá-nos a imagem de como se obtém a segunda dimensão a partir do encurvamento da primeira. Da mesma forma, um plano bidimensional constituído de comprimento e largura, que representaríamos por uma face polida de uma lâmina de metal, igualmente pode ser encurvado. Ao efetuarmos o encurvamento, obrigaremos a superfície a ocupar um espaço de três dimensões. Surge assim o espaço tridimensional físico em que vivemos, comprimento, largura e altura. Da mesma forma como é possível encurvar a linha e o plano, os físicos admitem ser viável outro sim encurvar o nosso espaço tridimensional onde vivemos. Afinal, seria nosso espaço físico uma exceção ou o limite do universo? Por que estaríamos isento de curvatura? Em outras palavras, estaríamos no limite dimensional da série de espaços reais possíveis? Em função disto, pesquisadores admitem não só existir a quarta dimensão, mas N dimensões ou infinitas dimensões no universo. A compreensão de seres quadridimensionais só poderá estabelecer-se através de uma analogia. Podemos ter uma ideia aproximada de como seriam os objetos ou seres de um mundo imaginário de quatro dimensões comparando as propriedades dos objetos de suas dimensões com os de três dimensões. Façamos um exercício. Suponhamos a existência de seres pensantes, habitantes de um mundo plano, bidimensional. Tanto os referidos planianos quanto o seu mundo superficial teriam suas dimensões, comprimento e largura e viveriam como nossa sombra junto ao solo. Um planiano jamais poderia suspeitar... A simples vista de seu contorno, que fosse possível a existência de seres reais, como nós, que possuem três dimensões. Assim como já vivemos em época na qual se imaginava ser a Terra um orbe plano e depois descobriu-se ser ela arredondada, analogamente, até o advento da teoria da relatividade, afirmava-se que o espaço físico era isento de curvaturas. Euclidiano Considera-se atualmente a possibilidade do espaço ser encurvado formando imensa figura cósmica tetradimensional. Admite-se, pois, de conformidade com a física moderna, a possibilidade de espaços paralelos e universos paralelos. Por que não a existência de seres vivendo paralelamente ao nosso mundo? Einstein admite o encurvamento do contínuo espaço-tempo. Sua teoria vem sendo desenvolvida gradativamente pelos físicos da novíssima geração que consideram ser possível chegar aos componentes últimos da matéria através de microcurvaturas do espaço-tempo. O conjunto de conhecimentos acerca da lei da gravidade desenvolvido nos moldes da teoria de Einstein gerou a geometrodinâmica quântica. Através desta nova disciplina científica, a física quântica se refere aos mini black holes, mini buracos negros, e mini white holes, mini buracos brancos, onde um objeto ou ser pode surgir ou desaparecer do contínuo espaço-tempo. A realidade fundamental das nossas dimensões, conforme este modelo, é figurada como um tapete de espuma espalhada sobre uma superfície ligeiramente ondulada onde as constantes mudanças microscópicas na espuma equivalem às flutuações quânticas. As bolhas de espuma, conforme se refere John Wheeler na obra Super Space and Quantum Geometrodynamics*, Dynamics, página 264, são formadas pelos mini-buracos negros e mini-buracos brancos, os quais surgem e desaparecem, como bolhas de espuma de sabão, na geometria do contínuo espaço-tempo. Os mencionados mini buracos negros e brancos seriam, portanto, portas para outras dimensões do universo. Através dos mesmos, seres aparecem ou desaparecem, passando a não mais existir em uma dimensão e existindo em outra dimensão do universo. Os mini buracos negros e brancos são, para os físicos, formados por luz autocapturada gravitacionalmente. Embora nos pareça difícil compreender estas elucubrações da física quântica, a partir delas, os cientistas estão começando a introduzir um novo conceito, o da consciência pura, não como uma entidade psicológica, adverte-nos Hernani Guimarães Andrade, mas sim como uma realidade física. Ao considerar a existência de uma consciência na visão do universo segundo o modelo que criaram, aproximam-se das questões espirituais. Diversos físicos modernos passaram, no momento atual, a se interessar por conhecimentos esotéricos e filosofias orientais. Consideram eles ser surpreendente a semelhança dos conceitos filosóficos da sabedoria milenar do Oriente com as conclusões da física quântica. A nova física está chegando à conclusão de que existem outras vidas de acesso ao conhecimento, além dos métodos da atual ciência. Há evidências de que nossa mente, em certas circunstâncias, consegue desprender-se das amarras do corpo biológico e sair por aí em um corpo não desta dimensão, mas tão real quanto o nosso, o corpo astral. Nesse novo estado, há possibilidade da consciência individual integrar-se com a consciência cósmica e aprender diretamente certas verdades, certos conhecimentos que podem também serem adquiridos normalmente, mas somente após exaustivos processos experimentais e racionais usados pela ciência. Dr. Fritjof Capra, pesquisador em física teórica das altas energias no laboratório de Berkeley e conferencista na Universidade da Califórnia em Berkeley, USA, escreveu os livros O Tal da Física, O Ponto de Mutação e Sabedoria em Comum. Nestas obras, o eminente físico traça um paralelo importante entre a sabedoria oriental e a moderna física. Ele admite que a exploração do mundo subatômico revelou uma limitação das ideias clássicas da ciência. Considera, aprofundando suas reflexões a este respeito, ser o momento da revisão de seus conceitos básicos. A antiga visão mecanicista já cumpriu sua função e deve ceder lugar a novos conceitos de matéria, espaço, Tempo e causalidade. Fritjof Capra indica como um dos melhores modelos da realidade aquele que é chamado de bootstrap pelos físicos. Traduzindo em termos compreensíveis para nós, equivale dizer que a existência de cada objeto, seja um átomo ou uma partícula, está na rigorosa dependência da existência de todos os demais objetos do universo. Qualquer um deles jamais poderia ter realidade própria se todos os objetos não existissem. Há uma identificação com os princípios holísticos nesta assertiva. O modelo proposto pelo físico resulta do fato dos mesmos, assim como os meditadores do Oriente, terem chegado à mesma conclusão. A matéria em sua constituição básica é simplesmente uma ilusão, ou maya, como dizem os budistas. A aparente substancialidade da matéria decorre do movimento relativo criador de formas. Se a matéria é uma ilusão, certamente, dizemos nós, há de existir algo que seja transcendente a esta matéria e seja mais real que a ilusão.